Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. A novidade deste ano, e que o pessoal ficou surpreendido, é que de repente, ver que sai do balanço. Nós saímos de 2021 com cash, com dinheiro, equivalentes na ordem dos 150 bis, e de repente ele chega lá com um slide e apresenta que vai em cento e poucos bis. <risos> Ou seja... O Warren Buffett, uh, neste primeiro trimestre, investiu só, <risos> só uh, 51 bis, uh, o que é absolutamente fenomenal. Okay? Claro, fez algumas vendas, por isso subtrairmos as vendas da 40 e tal bilhões dos sabidos, porque agora no próximo fim de semana, acho que já é no próximo sábado, vamos ficar a saber uh, as compras. Que e, ele... Não, é, maio, 15 de maio, sim, 15, 15 de maio, 15 de é junho, este... junho. Ah, ok. É um o okay. mês, é um mês de 15 dias após, ah, que é okay. a data final. Alguns que fazem, que decidem antes, mas acho que é, eles têm até dia 31, têm, têm uma semana ou duas para indicar as suas, as suas posições, mas acho que oficialmente sai dia 15 até dia 15 de junho, acho eu. Ah, tinha ideia que lá bem mais, por acaso. Posso okay. estar enganado, posso estar enganado. Sim, sim. sim. Uh, mas, enfim, ele falou de, de, alguns, de alguns investimentos e... Um... E acho que essa não, eu não é a ideia... É um mês e meio, é um mês e meio, estava-me é esquecido de Abril. Estava-me esquecido de Abril. Estava-me 15 de, Abril, de Maio. Sim, 15 de Maio, 15 de Maio. Ok, architecto. então é o mesmo mês 15 de Maio. É isso, estava era um mês e 15 dias, estava a fazer malas contas. Exatamente, é, o primeiro, sim. Hum, até porque acho que o calendário deles é mesmo como o calendário civil. Sim. Hum, e, e, e por isso... Tivemos a regulação é? fantástica de que, enquanto está meio mundo com medo, meio mundo não, 90% dos investidores estão a fugir completamente, não é? É, é com medo da inflação alta, é com medo das taxas de juros vão subir, é com medo da guerra, é com medo disto, daquilo, da clube, e o Warren Buffett acabou de <risos> pôr um terço do seu dinheiro a trabalhar, lembrando sempre que ele vai manter uh, sempre uma componente, uh, aliás, o ano passado ele tinha dito que pelo menos 30 bilhões têm que estar sempre em caixa. Okay. Uh, exatamente, o investidor em paciente perde para o paciente, é mesmo isso. <risos> e, e ele foi paciente, foi paciente. Não, mas acima de tudo, uh, eu, eu e muitas outras pessoas certamente ficamos a refletir porque, numa altura destas, é que ele decidiu pôr a trabalhar o seu dinheiro e não o fez em 2020, ok, quando houve toda esta incerteza, juntamente com a pandemia, etc. E a realidade, se nós pensarmos bem. Uh, ele não disse mas é fácil de lá chegar para mim para mim ok é a minha opinião é muito simples é que neste momento o dinheiro parado está a perder dados de Abril ok, está a perder 8,5% para a inflação e uma coisa é nós temos mil euros outra coisa é temos 100 bilhões e, e 8,5% faz muita moça nos bilhões, ok. Um, e, e, e por isso não, não me admira nada que, com uma inflação de 8,5% e juros de obrigações do Tesouro no, nos Estados Unidos, obrigações do Tesouro de curto prazo, a render para 0,8% e as de, as de longo prazo, 30 anos, rendem no máximo 3%, façamos as contas e, e estamos em perda.